E aí galera do canal, aqui é o Zubich. a gente tá com mais um vídeo aqui Eu vou explicar um negócio pra você, deixa eu só falar pro rapaz que eu tô gravando Vou mandar, vou mandar PT pra esse cara, porque aí você não vai saber onde que eu tô Vou mostrar pra vocês como equipar o escudeiro Que eu, eu mais prefiro chamar de cabeçudo, né Petr? É o cabeçudo cearense é, Tem, se... que conceito, tá? Tem duas opções, você pode vir aqui ó essa galera toda aqui Vou pegar a questinha, o sinal como deixar o cabeçudo, cabeçudo mais forte. Primeiro, você vai vir aqui com o cabeçudo, primeiro tem que descobrir o que o cabeçudo precisa. Eu preciso abrir os um slot de, de skill. Como é que eu abro esse slot para colocar aí? Como eu sei qual poder colocar em qual? Aqui a gente vai, a gente vai ver quantos chupetinhos nós temos. Aí a gente vai vir aqui ó, nesse outro lado a gente aqui. A gente vai comprar o nível 3 que já tem um e dois, só três lá. O garoto quem chupeta tem um dinheirinho grande. Comprei. Aí vou vir aqui, ó. Ah, aqui comprei uma quest para ter feito uma compra. Vou vir aqui no escudeiro. Opa. Escudeiro, aí clico aqui no cadeado. Aí abriu. Só que no meu, no meu banco eu tenho o nível 4. Então, isso aqui é o skill. Cadê? Aqui. Vou precisar disso e disso. isso aqui também. Mas não agora, é de vento, de vento não precisa. Vou te vocês um negócio legal. Como colocar o escudeiro melhor, que usa esse outro pergaminho aqui. ó cadê? Esse outro pergaminho que eu tenho quatro. vocês te vão apertar a letra O, vão vir Avisos, Receber. Aí vocês vão vir aqui procurar Escudeiro. Aqui, ó, escudeiro 2. Vocês vão comprar esse kit aqui primeiro. O primeiro cabeçudo tenta comprar o kit do Elmo do Príncipe. Como a gente não vai ter dinheiro para comprar todos, eu compro o que mais me fornece. Eu sou o tanque, que eu preciso? HP e defesa, né? Então, vou comprar o peitoral. Comprei o peitoral. Aí eu vou comprar o que mais? Dá para comprar mais um? Opa, dá. Com o peitoral, eu vou comprar o que agora? Deixa eu ver. O elmo, que dá defesa. Opa, dá para comprar a perna também. Ah, a perna também dá... Dar... Ah, não dá. Só o peitoral. Tá ouvindo o escudeiro 1, um, eu vou comprar o que? Os que completa ele, aqui ó, que vai precisar dessas coisas aqui ó, tá vendo, uma certa quantia tu monta um outro, o que eu vou fazer, comprei esse aqui ó, pernas desse, se eu comprar quatro pernas dessa, eu posso trocar por um, uma outra perna avançada ó, só que eu vou gastar, é, bagulho de prata ó, fragmentos de prata, e fragmentos de bronze, vai dar quase o mesmo eu acho, né Pets? Isso. Ó, eu tô com 83k de power, eu só vou dar uma equipadinha cabeçuda por quanto que eu vou, foi para 84K, 84K e 600. Só isso aí que eu fiz, já me deu mais de um k de power. Só isso. Vocês viram? Aqui eu vou, fazer, vou colocar os poderes, cabuloso. A gente vai apertar O. Vai lá no escudeiro de novo. Receber. Aí vocês vão lá procurar escudeiro aqui de novo. Escudeiro. 3. Ó, aí tá aqui, ó. O visto no 1. Isso aqui dá o quê? Dá precisão. Eu não preciso de precisão. Aqui dá o quê? Crítico. Eu não preciso de crítico. Aqui dá o quê? Dá ataque, é bom. 1.200 de ataque é bom. Mas vamos procurar alguma coisa de defesa que eu sou tanque. Ó, oh, esse da 1.300 defesa é bom. Vou gastar 20 luz espiritual em pergaminho roxo. Comprar ele. É bom. Ó, oh, esse nível 2 aqui dá o quê? Ó, oh, dá de sinal de terra. Como eu sou terra, tô. Sou de terra, serve pra mim. Comprei também. Ó, oh. aqui a água também serve pra mim. Fogo nível 4 aqui agora nível 4 se tu tipo procurar que vai servir pra tu Tô certo petas isso aí aqui já não dá pra comprar mais nível 4 a gente vai ter comprado do jeito mais baratinho né é verdade é aí eu vou vir aqui ó mesmo mais barato que tem pra comprar o nível 4 tu vai vendo esse é escudendo esse aqui embaixador de reputação vai estar tá os poderzinhos aqui ó nível 4 nível 2 um são mais baratinhos, mais fraquinho então a gente vai ter que se contentar com esse nível 4, entendeu? A gente tava com, ó, a gente ganhou mais de 1k um e 200 de power, então com 84, 600, estamos com 85 e 800, só colocando dois poderes no escudeiro. Aí que a gente vai vir aqui, vai colocar mais esse poderzinho aqui. Foi pra quanto? Quase 86k de power. Lembrando, ainda tem esse outro escudeiro aqui pra equipar, gente, caramba, meu escudeiro ainda tá nível baixo ainda, vamos dar uma opa de level nele, esqueci disso. Que legal, né? Essa estrela aqui também serve para aumentar o power do, do escudeiro? Não, essa, essa estrela aí eu deide ela é para aumentar a prática do escudeiro. Sim, mas esse dá power também, não dá? Não, aumenta o power. Como você vai aumentar a power. Sim. Ó, só nessa brincadeira eu ganhei mais de 3K de power. Só nessa brincadeirinha. E nem equipar outro escudeiro. O que a gente vai fazer? Vamos equipar outro escudeiro também, né? Apertar O, avisos, receber. Escudeiro, vou comprar um kitzinho básico dele, né? Só pra ele não ficar peladão na rua, né? Um elmo, uma calça, uma pedra. Ah, como é que eu coloco o segundo escudeiro? Eu vou explicar agora rapidinho antes de tipo, voltar. Vocês vão vir aqui no shop Mall. Agora tá fortificação, escudeiro. Vai tá aqui, ó. Cada um é pra abrir um escudeiro. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Nível 5 não, escudeiro 5, essas coisas. Entendeu? Então, tá aí uma dica pra vocês. Eu vou colocar só com os dois primeiros escudeiros, por quê? Porque não vale a pena tu ter mais escudeiros de começo, porque conforme tu vai pano vocês vão emprestar escudeiros aqui, ó, comprar, que são melhores. Escudeiro do amigo, ó. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é forte. Aí tem o escudeiro do apreço, ah, também também Esse aqui é bem melhor. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai esperar liberar eles. Como libera? Vocês vão poder fazer esse, essa degenzinha aqui, ó. Escolta o escudeiro. Quanto mais você fizer, mais pontos você consegue, entendeu? Também tem a coisa que eu peguei aqui, que você abre a loja e depois entrega, entrega, aí tá pronto. Também tem esse negócio aqui que tu compra aqui, ó, que tu usa e ganha pontuação, só que parece que tá bugado. Eu tô conseguindo ganhar pontuação, não sei porquê. Vou até comprar um só para vocês verem. Não tô, tô mentindo. Ó. Era pra usar e não vai. Então, só nessa brincadeira, a gente tá com 87k, a gente ganha 4k de power. Só nessa brincadeirinha. A gente nem equipou os, os bagulho do escudeiro, hein? Vamos, dar, vamos ver o que escudeiro um, um, Ataque nível 1, 2, 3, 4. Vamos comprar aqui os ataques. Nível 1, 2, 3. Vamos, vamos comprar o quê? Tem uns ataques que vai dar pra comprar? Ele tem um ataque nível 1 aqui guardado, não tem? Cadê? Cadê, cadê, cadê? cadê? Vamos abrir o escudeiro aqui. 1, 2, 3, 4. Não, não deu pra comprar o 4? nós comprou um, dois, três. Ah, faltou dinheiro pro quatro. Filho. Ou é chupeta. Não sei. Mas vem aqui. Cadê? Ataque tá ganhado aqui. Ataque nível um. Isso. Ah, isso aqui também serve para comprar escudeiro, tá, gente? Isso esse aqui. Esses cristalzinhos. Que eu acho que é aqui que compra. É aqui que compra escudeiro com os cristais? Acho que é aqui. cara depois eu não me informar direito onde eu compro os escudeiros com os cristalzinhos. Sabe me informar, Pécio, onde eu compro com aqueles cristais de escudeiro? Qual é o cristal? Tipo um... Deixa eu procurar aqui no escudeiro. Ah, eu sei que você ganha na... Tem na... do palhaço? É. Você troca aqui no... no Manda... Aqui. Manda a coordenada pra mim? Me mim da galera? está Calma ah, aí. Deixa eu lembrar onde... Um Porque pra... esses escudeiros são uns escudeiros eu acho que lendários, né? O é.. Não, ele é escoder VIP. Isso. É, é igual você ganhou. Isso, ele é bem ele forte é pra cara. cacete, né? Ele é, ele é que Ele aqui nem o. Teu, é o um VIP, só que. 060, <coughs> né? Ah! Caralho, é branco, cadê o NPC que troca? Você tá com o item aí? Clica com o direito dele. Eu? É, tá com o item aí? Cristal, amarelo? Tô! Então, clica nele. Ah, ele leva? Ele leva. Leva. É, então tá. Ó, tô com quase 86k de power. Já. 89, ah, ó, 88. Cadê o item? Tem que ir lá pegar, só um minuto, gente, calma aí. Vamos clicar aqui. Clica ali vai levar. Leva não, Pet. Leva não? Leva certo. não, leva não. Ah, tô aqui. Eu sei que precisa de 45. Manda a coordenada aí. Então, eu não tô achando o, o rapaz não. Eu hum. nem, nem percebo você troca. Então Agora, gente, qual? eu vou tentar descobrir depois e vou gravar um vídeo explicando como conseguir esse escudeiro. Mas gente, esse escudeiro é muito bom por sinal. Eu acho que é o mais forte. Então, a dica básica, gente, eu tô com 53, com 87k de power, só que eu ainda não fiz a DG... das casas parte 2. E eu não fiz muita coisa, ainda não tô com rosário tudo Então, quando tiver isso, eu vou estar beirando uns 90 e poucos K de Power. Quase 100 K de Power, né, Petrus? Mais ou menos? Isso. Porque ainda posso criar mais armaduras de bronze, prata. Ah, eu aqui, ó. Ah, ó. opa. Manda. Ó, na nossa cara, nós não vimos. Olha, opa, aqui. É aqui? É, pô. É nesse rivete aí, pô. Esse do do meio. Do meio? Independente, Independente de esquerda. Tem ali, ó, alma de magia. 45. Ah, aqui, alma de magia. Desculpa a gente, nossa cara. Esse escudeiro aqui é o mais forte, né? Não, é o mesmo que você ganha quando você atinge o... Deve 35. Sim, mas ele é mais forte que o que a gente compra aqui, com as 50 chupetas, não é? 50 chupetas? Aqui, ó. Sim. Sim, tem mais forte que os 50, porque, ó... Ele dá 200 de coisa, o outro dá mil Ele é o mesmo, ele dá a mesma força do ele não é mais um... fraco que esse do do apreço Eu o que a gente ganha é o, é o VIP, esse que a gente troca também é o mesmo que a gente ganhou no LV35. Ah, assim, então é o VIP, esse é o VIP é mais forte que os outros. Exatamente, que ele tem o, a, a prática dele 4.500. Se você atingir a prática dele 4.500, meu irmão, em RG, eu vou tirar isso para o Paulo e Ah, pá. Desculpa aí o carro passando. Para atingir a prática de 4.500, vocês vão precisar dessa estrelinha aqui. ó Essas estrelinhas, vocês vão comprar ela aqui. ó vou comprar um monte. até o máximo que deu. Vamos escudeiro, vem aqui treinar. Vai estar aqui. Ó. Esse, não, esse, esse aqui. Tá, o meu tá 3.700 a 4.500. Vocês vão vir aqui praticar até subir. O então, meu não foi, falha. Não, tem que sorte, né? É, a galera entendeu mais ou menos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aí no comentário, se no canal. Isso foi só uma dúvida básica que a galera pediu para focar no escudeiro. E outra coisa, eu vou mostrar um sistema de corno para a galera ter uma noção. Aqui, quando o pessoal pegar os 52, não vai saber porque que tá, não tá conseguindo entrar tantas runas. Porque algumas runas do é, ômega só combinam com outras ômega. Então tem que fazer uma combinação para elas poderem é, se encaixar, que senão elas não vão poder colocar, entendeu? Não é que nem a solar e a lunar, que qualquer uma que tu colocar lá vai, entendeu? A lunar tem que ser com é isso, Pets? Oi? A, so, a, a ômega só pode colocar duas ômegas se elas estiverem com bando, não tô certo? Porque senão não entra, fica aqui, ó, é, escuro, que eu tenho outras ômega aqui, ó, dá pra eles ver. Ó, essa eu não posso eu colocar, aqui. essa eu já posso, essa eu não posso, essa eu posso. Não dá pra, pra... É que tu não tá no 52. A ah, ah, tua do 52 foi direto? Ó, a minha é a ômega e ela, ela dá. São duas ômegas. de ataque mais 4% e HP. A minha outra ômega, ela dá. Resistência, a vento e HP. Sim, mas tem ômega que não entra, como você pra galera. Então elas só podem entrar se tiver com um bando. Ah, não, é. Não com bando de elas duas terem parecidas ou coisa. Elas tem que ser, acho que da mesma linhagem, não sei explicar. Se alguém puder explicar melhor, explica pra galera. Eu sei que tem umas que não entram. Tu colocou uma, a outra não entra, entendeu? Resumindo. A não ser que os slot estejam pedindo o ômega, né, Não, mas aí tu coloca o ômega. Tu falando as duas são ômega, só que tem umas ômega que não entra. Se, se eu tirar, ó, vou dar uma foto pra galera. Se eu tirar essa ômega aqui, ó. Se eu tirar aqui, ó. Remover. Aí, ó. Aqui, ó, eu posso colocar qualquer ômega, ó. Já aqui, quando eu vou colocar, eu tempo posso colocar Posso colocar qualquer uma, É que tem umas ômega que só aceita tipo combate, entendeu? Né? Essa lunar aqui parece que aceita qualquer uma. Mas essa aqui que eu tenho, essa alma errante, não aceita qualquer uma. Então aí. A minha, a minha ômega ela se chama guerreira. A outra ômega é encantada. Então tem essa, tem umas que não aceita outra. só aceita uma da mesma viagem, da mesma força, não sei. Se então, alguém conseguir explicar, seria legal para gente, a gente poder gravar um vídeo melhor, explicando melhor. Então, não é só isso, é o cara vídeo. Então, se inscreva aí no canal, compartilha e Então aí.